Oi. Pessoal, Bem. nós viemos aqui Hã? na chácara do nosso amigo é. para pegar umas mangas. Nessa chácara que nós vamos entrar. E se der a gente mostra mais coisa lá dentro. Entra. manga no ah, chão, mais né? de um milhão né a manga no chão aí, passando pra desviar dela meu Deus, quanta manga hein que benção, umas casonas você foi uma de uma mansão hein? uma mansão é hein, lindo demais a casa dele hein tá bom? bem? Meu irmão já está ali, ó. Com o pegador, pegando mangas. E aí, Dadinho? Vou pegar a sacola, né? Tão facinho e, e errou. Ah, Dadinho. O que, que é isso? Tão facinho você não sei, é a idade, aí ó, aí Maria passa, ó. Cadê a... Cadê a... Cadê, a... Cadê, a... cadê a, cadê a, sacola tá lá no carro, é Cícil lá atrás isso aqui é para mãe dela, é. para é é. É a mãe dele tem sacola lá no fundo Cícero e bastante manga aqui gente ai que delícia pegar manga direto do pé muito bom vou tentar pegar um aqui e eu filmar pra vocês eu pegando Vou pegar um negócio aqui. Eu vou ver se eu tenho um mundo dela. Essas que estão molhas são dessas, mas elas estão boas ali, ai Deus. Vamos ver se eu consigo. Com a mão pegar com a outra gravar. Se não cair na minha cabeça. Peraí. Olha lá, eu consegui. Vamos lá. Ó, com a mão pegando e a outra gravando. Opa, uma caiu no chão. Agora tá ficando pesado, gente. Ai, o duro que tirou manga verde. Ai, que dó. Oh, não gostei. Ah, foi mal. Pingou até leite na minha mão aqui. E agora, para descer? Ah, é. Sim, não ah, é. consigo. Ah, é. vamos, lá. Ah, é baixo. vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Ai, ai, ai, que pesado. Ah, é só a rua. Então, ah, é. o problema é esse. É que a gente tira a manga verde junto. Ah, agora eu estou aqui pegando o fogo. E não pode. Que o que é o seu pai e sua mãe aqui? Pegando a na verde aqui. Pode na verde? E levar onde? Levar onde, rapaz? Pra quê? Por quê? Ah, o exopor! Ah, o exopor! Isso já está o já? Deixa eu Rapidinho, Daninha. É só pegar aqui uma meia hora só. Vamos pegar uma aqui, ó. Uma meia hora eu pego daqui, né? Então, uhum. Olha quanta manga no chão. Que vira adubo, né? Porque. Quem vai pegar a manga do chão? Se tivesse porcos, né? daria para recolher para os porcos mas eu acredito que aqui não tenha ou para as galinhas nossa, está um cheiro bom, gente, de manga cheiro bom mesmo não vou muito na terra fofa porque senão vou é, encher fala? entrar o pé na, na terra fofa vai encher meu, meu sapato de terra Olha as pencas de manga. Que ainda vai madurar. Cheirosa. Cheirosa, né? Estou sentindo. Vocês estão sentindo aí, gente? Cheiro de manga. O Cícero está ali conversando com a senhorinha. Porque onde ele chega, ele faz amizade. Nunca vi homem para fazer amizade. Desse jeito. Eu já sou mais reservada. Ele não. Faz amizade com todo mundo. Aí depois, os amigos dele se tornam meus amigos. É assim que é a Romã Romã abriu aqui, estragou. De ação, de ação mesmo. Tem muita coisa plantada aqui, muita coisa. Tem abóbora ali, tem um canteiros ali, ó. foi plantada abóbora. Interessante. Tem mandioca. É essa, essa essa árvore aqui eu não sei, mas ali tem um pé de jabuticaba. O homem tá ali cortando a grama. que tem um pé de chuchu. Aqui, ó, pé de chuchu. Que ele vai deixar enramar aqui na, no pé de mandioca. Interessante. Vamos ver aqui. Aqui tem umas torinhas cortadas, ó, deu certo que tem fogão a lenha, que não podia faltar, né? E aqui o pezinho de jabuticaba, pezinho não, gente, força de expressão, pezão, ó, já tem é, muita casca é, seca de outra carga e aqui tem essa carga aqui que vai dar acho que no mais no final do ano. Tem flores também. E é lindo o lugar. Lindo mesmo. Tem uma fruta ali no fundo que eu não sei o nome. Eu esqueci. Um pé de limão. É limão? Ou mexerica? Acho que é mexerica. Pé de mamão. Lá parece um pé de pinha. Esse aqui tá parecendo. Parece, não tenho certeza. Que é um pé de. Será que isso aqui é carabura? Uma folha parecendo folha de goiaba. Ao mesmo tempo. O que será isso? Será que é alguma. Será que é um tipo de araçá? Porque tem um frutinho bem miudinho aqui, ó. Olha, se tem fruto maior, acho que não. Mas tem uns, umas flores aqui que eu não sei do que é, gente. Alguém sabe? Olha a folha, eu vou mostrar a folha para vocês. Ó, mostrar aqui. deixa eu mostrar uma folha que está no sol parece goiaba mas não é goiaba parece carabura mas não é, acho que a carabura tem a folha um pouquinho menor se eu não estou enganada mas eu tenho a impressão que deve ser algum fruto da família do araçá da família da goiaba ali tem outro pé de planta entre as mandiocas que eu não sei o que é também. Parece folha de eucalipto. Deve ser alguma, alguma árvore frutífera, né? Que eu não conheço também. Olá, pessoal. Já chegamos em casa. Agora eu sentei aqui com a Lívia pra chupar umas manguinhas. Olha aqui o tanto de manga que nós estamos sendo Fora o que meu irmão levou. Aqui é um saco vazio para me pôr as cascas. Fala oi pro pessoal, Lívia. Oi. Oi. Isso é porque ela já almoçou, gente. Imagina se ela não tivesse almoçado. Então, vamos saborear a manga aqui, ó. Opa, vou começar aqui por trás. Olha isso. Hum. Ué, Lida, você não vai comer não? Vou ficar só olhando? Tá esperando na faca. Ué, mas... Quanta faca que tem nessa casa. <risos> é só porque a faca da avó é? Delícia. Eu vou comer com casca e tudo, né? Vou relembrar o tempo de criança que a gente me lava, a gente lava. manga. Me lava até aqui na orelha. Que delícia. Hum... Uma delícia. Muito boa. Você não vai chupar, não, Fih? Depois. Depois. Hum, depois. você Depois. O problema das mangas é que vem mosca. Tem uma banda dessas moscas verdes que vem nas mangas. Tem que ficar ah, cuidando. Porque senão. Olha que pinóia Sai. Fora isso aí, ó. Mas não tem jeito, hum. né? Pois o saco para jogar as cartas. E aí, Madalena, quantas mãos você já tanto. chupou, hein? <risos> Nove. Nove. Nove. Nove. <risos> Nove manga. Meu Deus, você não tá nem falando mais, gente. E você, Lívia? Quanto você já chupou, Lívia? Acho que cinco. Acho que cinco. Tá jogando na cara, mulher. Tá gostosa? Qual que é a qualidade dessa manga aí, Madalena? Hum. Essa eu não sei, não. Acho que é formiga. Essa aqui é manga formiga? Tem gosto de formiga nós acabamos chupando muito pouco da manga hum. rosa né eu acho que as manga rosas que vejo pei todas é cara de pau me largou <risos> sem sei você sem eram poucas é, eram poucas mas pelo menos umazinha para mim né aí hum. vou falar uma coisa uma coisa que eu fico chateada é que a estação da manga dura tão pouco Cada manga bonita, hum, bem morta. Essas aqui, ó. Bom, na verdade são todas iguais, né? A mesma qualidade, quero dizer, né? Hum hum. Tem manga coquinho mesmo. Não, mas eu, as, as coquinhas você não, não acabou chupando tudo, largou eu sem? É a mesma coisa? Eu conheço manga a mesma rosa coisa, assim, e manga é. é conhecido como coisa? rosa como coquinho. Ah, então eu chupei manga coquinho, chupei manga rosa e manga... Essa manga aqui, formiga aqui, é sem fiapo. Mas é gostosa também, tem gosto de formiga, mas é gostosa. Você não tá com cartão do a. <risos> É, mas daqui a pouco vai estar, tá. Vai comer umas 20 mangas dessa? Tamanho do M. Tamanho do M de Madalena? Uhum. Bom, pessoal, então fica assim pago na boca, tem só uma aqui dentro. Mas tem mais aqui guardada. Uhum. Me espera, Minas Gerais, que eu tô chegando. Tá aqui guardada na minha Me barriga. Espera que eu tô chegando, minerada. Dentro do meu coração.